É, é uma ]이다. comunidade assim ]makar. se subir não cedo os grandão que vem de, bom, tem, não, não, de não, lá não vem um homenagem de ontem meu amigo, é porque eu já vim já vim a conversa aqui nós, no... nós não estamos dentro da área, precisa chamar a polícia não não, tudo bem eu tenho o documento aqui, você quer ver? não, a gente não quer eu trabalho para o japonês aqui essa área dele há 50 anos aqui a gente está entrando na área? não, tudo bem esse ramal aqui que fez foi nosso antepassado quer dizer que a gente não pode ficar aqui eu posso conversar com o senhor um minuto? Sabe com seu Então tá, vocês querem invadir a, né? Não invadir. É que a posso que é nossa. Que é vocês. É vocês que estão em 43 anos. Digo uma coisa. Ele é de Japão. Meu alemão é de nascido, descendente nosso, descendente nosso. Eu fui nascido Já morreu, mas é Brasil. Não é venho também. Eu tô aqui. Mais um tempo aqui, mas eu respeito vocês também. Eu respeito. Não, é não. tem tá é que pra filmar. Pra ela é repórter, mano. Ela é repórter. Eu respeito. Respeito, aquilo é bom, aqui foi uma reportagem simplesmente na frente. Você que já veio de lá. Agora, se não tivéssemos entrado foi pra dentro, aí sim. A gente arromba A gente está aqui na frente. Aí você vê umas pessoas muito legais. Nós estamos aqui, nós estamos mexendo com o senhor? Não, não. Então foi o senhor que chegou mexendo. Se, se, se, se o japonês tem documento, não precisa mostrar para nós, não. Se o senhor quiser ligar para a polícia, polícia ali. Porca, eles vão mandar Sim, vocês pô. sair daí, que nem você eram pra estar aí dentro. Isso aqui não é isso. Eu tô trabalhando. Fique na sua. Vai lá pro seu trabalho. Você é um caseiro, não é dono de terra. Eu não sou.